Fala rapaziada, hoje eu vou jogar com o robô do Brawl Stars É, sim, eu vou jogar com o robô, mano Se você não sabe ainda, se liga só Aqui, no clicar no Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e, galera, é o seguinte, hoje eu vou aqui jogar Tô aqui no Brawl Stars, no meu iPad, já esperando Pra poder fazer esse vídeo. porque é o seguinte Hoje, eu vou jogar com o robô Isso mesmo, vou jogar com o robô no Brawl Stars, e não vai ser um robô não Nós vamos jogar de dois robôs Eu estou aqui com o meu brother Acompanhando essa zoeira Rebola, e aí reboleira, beleza? Salve Brunão, salve galera, tranquilidade Aí sim, hoje nós vamos causar Aqui né rebola, vamos jogar com os robôs Ah mano, esses robôs tão pesadão Hein Brunão, tão Vou pesadão falar. Dá pra subir bastante troféu Com esses robôs aí hein mano Cê é louco, então vamos fazer o seguinte Bom, o rebola já tá com o robô dele ali Posicionado, você tá vendo ali o robô é o robô Bo-robô. Bo, bo, bo. <risos> bo-robô. É o bo-robô. Zica demais. E eu vou aqui comprar o corvo-robô sombrio. Olha isso. É da hora isso aqui também, é, Bola? Nossa, pesado. Os pesado né? dele Quando ele voa, cara... Aí é ele é louco. Fica... Aí o veneno fica meio que eletrocutando o inimigo. Nossa, dando choque. Animal, é né? Mó, mó brisa, muito louco. Animal. Vai ser o primeiro que eu vou comprar. E eu tô com as minhas 10.100... 11... 10.105 ali, pontos estrela... estelares. Então, vamos comprar aqui já pra deixar ali, pra dar uma olhada como vai ficar. Já comprei, moleque, robô! Cê é louco! Olha, ele, tá... ele é bonitão, mano, você é doido. Vamos ver como vai ficar agora, hein? Peraí, peraí, peraí. Essa dupla vai ficar pesada. Só que eu vou ter que trocar aqui meu. Skin, skin né mano, que agora Nossa, Nossa moleque Você é louco tio é louco. Pink Power Rangers, Brunão é <risos> Joguei mano. com os Power Rangers No Brawl Stars Mano, Sério, <risos> é verdade doido? Os caras, eles inovaram muito né muito, Nessas mano. skins, mas eu acho Que as, as do Corvo já era top A dourada, aí essas duas Que vieram é tanto a sombria sim, Quanto a dourada, sim. cara, são muito pesadas Ainda, pra mim as skins do Corvo São as melhores, mano Animal, tô vendo aqui os detalhes virando ele de costa. Olha, atrás tem ali onde saiu o, o, o fogo, né, o, a, a é mochilinha acho? jato, né? É a mochilinha jato dele pra poder subir. Animal, mano, muito bacana. A gente vai jogar com esses dois robôs. Vamos fazer uma doideira, a gente vai jogar no combate duplo. Vamos ver como vai ser, vamos ver como vai ser, né? Qual vai ser a ideia. Ó, oh, e se você não conhece o canal do Rebola, essa é a hora, né, Rebola. Tem Opa. que ir lá. O link tá aqui embaixo na descrição, clica aí no link, vai lá no canal do Rebola e co coloca lá, comenta lá, hashtag carequinha. Que aí eu já vou saber que você veio daqui, né? E o Rebola também, né? Acho que sim. É isso, só dá uma força, <risos> galera. Vai lá que ele tá buscando subir os inscritos aí, a gente vai conseguir bater 4 mil. Será que consegue bater 4 mil, Rebola? Seria bacana, hein? Estamos chegando, hein, Bruno? Se a rapaziada fortalecer, a gente consegue sim, mano É isso, então bora lá, já se inscreve lá no canal, manda um hashtag carequinha e manda pra mim lá no Instagram Que eu vou retweetar, vou colocar no meu stories lá, você mostrando que você seguiu o Rebola, beleza? Combinado, Reboleiro? É assim, né? É isso, galera, só agradeço, então uma parceria de sempre, conto com vocês É isso aí, tá aqui na descrição Então bora lá, vamos jogar aqui o combate duplo, tomara que dê bom esse negócio dos robôs aqui, hein, Rebola Ah, vai dar e você viu que brisa assim, ó, de frente? É um com a mão esquerda é, e o outro com a mão exato. direita levantado. Exato, pode crer, mano. Mal barato, pode. cara, demais. Vamos lá então, eu volto daqui a pouco. É isso, bora lá então, chegou a hora. E aí, rebola, vai pro meio, vai pra cá. Tem... Vamos pro meio, vamos ver se, se os caras vão vir. Se não vão vir, a gente tem a vantagem, né, Bruno? É, dá para ver pelo menos ali. Opa. Ai, nossa, Olha, não deu. Puxi, Tinha que matar ali, ó, para poder vazar. Peguei uma, e pelo aqui. menos. Ai, vou morrer, Ei, vou morrer, peraí, peraí, peraí. Vou morrer, vou morrer. Vou Ai, morrer, vou acabou morrer. caindo. Vou morrer. A rosa saiu embaixo, embaixo, embaixo. Tem, caixa, Tem duas caixa, aqui, ó. Vamos ver acabou. se dá pra. Calma que ainda vai dar bom, meu parceiro. Vai dar, vai dar. Vamos que vamos. Poder do robô não vai deixar não a gente junto na, na mão. Tem dois frank, cara. Tem uma dupla de frank, mano. Dupla de frank, mano. Que doideira, né? Nossa, mas ele tá ferrado com a gente, né, mano? Tá, e a Bibi ainda vai dar nele. Mano, essa bibinha vai cair, mano. Ela foi muito Ela morto. caiu, mano. Nossa, pegamos. Nossa, ela rebola. Muito, ela foi muito vacilona, porque ela viu que a gente tava aí. Ela <risos> falou, ela ia gigante, matar a gente. Mano. O, ela podia matar o. o Frank, mas ela ia se ferrar pra nós. Ó, ah, agora e agora você, tá agora você pega esse vacilar. Né? É, ela voltou correndo. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tamo, tamo aí, tamo na briga ainda. Ó, bebê aqui, ó. Isso, Brunão. Boa, meu parça. Ó lá, ó. Ó, tem ele aí, ó. Tem ele aí. Já fui. Boa, Brunão. Boa, moleque. Roubou dando trabalho. Calma, calma, calma. Dominamos o um... meio Já aqui, dominamos o meio, já era, Brunão. Dominamos o <risos> meio, já era. leva, Nossa, já era, levou, levamos. Levou, pode ir. Deixa eu ver se não tem ninguém ali. Tem não, tá aqui embaixo. Ah, tá os aqui, dois ó. aqui. Ah, ah tem aqui, ali. Tá lá, ó. Tinha um safadinho ali. Nossa, pega, tô... Bruno. Ai, tô quase pegando ali. Ai, mano, mentira. Ai, vai doer um pouquinho. Cuidado. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, calma, Bruno calma, Bruno, calma, Bruno, calma, Bruno, Fica tranquilo. Ferrou, ferrou. Ai, ai, não, não, não. Confio. Falta muito pra Uchi? Falta bastante. Nossa, então calma. 4 segundos, 3, 2... Dois... Ai, tem a rosa, viado. Atira. Matei. Ai, caralho Nossa, ferrou não, não, não, não, não, não, ferrou não Nossa, é mano, mentira da Mentira Aí, ela vai me matar Agora, Brunão Ih, ela vai se matar, Brunão Mata, mata, mata, Brunão uh, oh, uh, Caraca, que é mano Você é louco, olha essa imagem dos robôs Você é doido, mano, deu bom, hein Muito Fica. bom Bora mais uma, rebola Só bora Agora tá bom, bora lá então, já volto É isso, rapaziada, já vamos em mais um aqui Ó, tem duas lá em cima Do... Três lá em cima e duas aqui, vamos ficar de olho ali Pra ver o que vai dar Rapaziada, não tá entrando muito porque tem pouca Agora tem que descer aqui pra ajudar meu parceiro Ele rodou e morreu Rodou pra gente? Por quê? Calma, calma Peguei parceiro. mais um aqui Nossa Nossa, vamos que mata, vamos que mata Olha o shake! Nossa! Fecha, fecha ele! Toquei logo a bomba, de um lado! Nossa, mano! Oh. Ai, perdi, perdi, perdi, cuidado! Boa, boa, boa, boa! Nossa, pega o shake e os bagulho! Você é louco, você tá muito forte, mano! Boa! Cuidado aí, cuidado comigo, cuidado comer Tô vendo! Ó o bu, aí, ó o bu! E a shell tá invasiva! Aí, boa, boa, boa, boa! Nossa! Mentira, mano! Voltei, voltei! Não, não vai fugir não, Aê, não vai fugir não tá do... Ai, mentira! mano A Jesse tava de shake embaixo, mano Nossa, a Jesse me ferrou tá Mas tá bom, bem. tá bom Vamos mais uma, Reboleira, rapidinho Vambora, que tá, dando tá aquecido bom. mesmo? Vamos que vamos, então Bora lá Bora lá então, vamos pra mais uma aqui, a terceirinha Porque ó, tá dando bom, tem que aproveitar, né Não pode parar não tem que Aproveitar. Ó, por enquanto ninguém entrou É, eles desistiram de entrar é, mas tem, tem, A gente tem que rodar que acho que tem caixa aqui embaixo, caixa. É, então. Vamos não ver, tem ver. a Anitta aqui, ó. Ah, vai morrer essa Anitta. Já morreu. Gente, já morreu. Aqui. Dominamos meio que é nós, né? Você tá ligado? Tinha um shake aqui embaixo, ó, mas não vai dar pra pegar não. É, já pegou! Eita porra, cuidado que ele pegou. Dá nada. Se ele vir, vai tomar. É bom que se ele deixar alguém fraco, a gente vai arregar Só vai tomar na cabeça. Tamo bem, tamo na meiuca aqui. Só esperando pra ver se sobra alguma coisa. Dominado, é, então. Tô aqui. Dominado, consigo, meiuca dominada. Né? Mano, dominou o meio, muita, muita chance de você se dar bem. É apelação, né, mano? Ainda mais com as skins do robô, moleque! Do robô. Ih, olha lá, vai dar ruim aqui, ó. Nossa, matou! Ah, ele vai me matar. Matamos! Me matar. Você é louco, Você é louco. Tá fortinho, hein. Eu já matei um, Brunão. não. Boa, Cada um mano. mata o seu. Aí nós ganha. Só falta ele, né? Só matar. Nossa! Oh, <risos> Pô, moleque! É. Esses bichos estão demais, mano. Olha os robôs, tá zica. Rebola, robô tá não tá, mano? Cê é louco, eu falei pra você, que Bruno, não isso? tem como... Mano, é o Megazord, Jão, não tem como, <risos> dois Megazord Chamou o Megazord, de... já era, o mano. O Megazord já era. Cê é louco, mano, então é isso, mano, os robôs aí deram a sorte pra gente, bora continuar subindo que o negócio tá louco, rapaziada. Bom, Reboleira, valeu, mano, brigadão aí de novo, mano. É isso, valeu, Bruno, não, tamo junto, parceria de sempre aqui no canal. É produto. isso mas quem tá aqui Sempre. tá lá, quem tá lá tá aqui, tamo junto, galera. Valeu! É isso, ó. E tem vídeo lá no canal do Rebola também. Então vai lá depois, comenta lá. Manda um cara aqui pra eu poder saber que você veio daqui. E ó, quem seguiu o Rebola lá, quem se inscreveu no canal do Rebola, manda pra mim no, no meu Instagram também, que eu vou dar RT, vou espalhar lá, você vai aparecer no meu Instagram. É isso, mano. Abraço, valeu a todo mundo, valeu Rebola, tamo junto, tamo junto, valeu, mano, abraço, tamo junto, falou! Não esquece, se inscreve no canal, falou!